O coronavírus mudou o nosso dia a dia, mas o compromisso do IEF Sul de Minas com a comunidade permanece forte. As nove unidades do Instituto adaptaram atividades e usam as próprias estruturas físicas, tecnologia e profissionais a serviço da sociedade e a favor da vida, no combate à COVID-19. Confira as ações adotadas para nossos estudantes. Apoio psicológico online. Atividades físicas ou culturais feitas pela internet. Ações em prol dos servidores e terceirizados. Teleatendimento como suporte emocional. Distribuição de kits com álcool em gel e máscaras de tecido ações realizadas para a sociedade produção e distribuição de álcool glicerinado em gel e líquido 70% para instituições sociais de saúde e de segurança Seção de espaços físicos para instalação de centro de triagem de diagnósticos de casos suspeitos do novo coronavírus modelagem e impressão em 3d de máscaras de acetato para proteção de profissionais da saúde Produção e distribuição de máscaras de tecido. Realização de eventos de inovação para buscar soluções para a pandemia. Mapeamento da transmissão da Covid-19 no sul de Minas. Doação de máscaras cirúrgicas descartáveis para entidades regionais. Produção e distribuição de sabonete líquido. Doação de alimentos a instituições sociais da região e a famílias de alunos. Produção de equipamentos hospitalares. Parcerias com instituições públicas e privadas em ações preventivas. Criação de conteúdos específicos e divulgação das ações do IEF Sul de Minas no combate à Covid-19 nos canais institucionais. Abertura de vagas em novos cursos rápidos de capacitação online. O IEF Sul de Minas permanece em atividade. Fique em casa e conte com a gente todos contra o coronavírus.